Bom dia! Esse é o 5 Minutos de Amor, seu Devocional Diário. Eu sou o Pastor Bujarque e o tema de hoje é perdão. Você já sofreu algum tipo de acusação ou sofreu algum tipo de retaliação por conta de uma atitude ou algo que você fez? E aí você buscou o perdão e não alcançou o perdão? Eu já passei por dias assim, já vivi coisas parecidas necessitando do perdão de alguém, e esse perdão nunca, nunca se tornou algo acessível. Foi muito caro, muito difícil. Talvez porque a pessoa queria que eu passasse ou enfrentasse exatamente aquilo que eu a fiz enfrentar. Como aquele código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Mas o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pautado no amor e no perdão. E é interessante porque ele nos convida a conversar com ele a respeito daquilo que nós fizemos de errado. Algo a respeito do pecado que precisa ser explicado de uma vez por todas. O pecado não altera a essência de Deus. Deus continua sendo Deus. O pecado não vai tirar Deus do sério. Não, não tira. O pecado apenas atinge o seu coração. Porque o pecado dói nos filhos que ele tanto ama. Quando você erra, você erra para si mesmo. Você erra contra o outro, mas você não consegue atingir Deus. Então por que é necessário confissão de pecados? Por que é necessário conversar com Deus a respeito do perdão? Porque Deus nos convida para sempre estarmos de bem conosco mesmo, com os outros e com Ele. E como é que a gente faz isso? Em 1 João, a carta do evangelista João, ele diz que se nós confessarmos, ou melhor, se nós concordarmos com o Espírito Santo, que precisamos ter uma postura diferente em relação àquilo que nós fizemos, que é o arrependimento, ele nos tornará limpos e prontos para vivenciarmos uma nova experiência com ele. É como se você estivesse zerando o processo, você estivesse reiniciando a uma nova história. Não permaneça com a necessidade de perdoar. Não, não continue o dia de hoje, a partir desse instante que você está vendo esse Devocional, sem liberar perdão para alguém. E também pedir perdão. Perdoar é algo maravilhoso. Nos liberta de uma carga desnecessária. Nos liberta de um peso desnecessário. Nós vamos poder viver um dia melhor. E o dia de hoje promete ser um dia muito bom para você. Se você liberar perdão. Quero orar com você agora. Ajudando você a ter coragem de perdoar e de pedir perdão. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus agora. Pai querido, há tantas coisas que precisamos resolver em nossas vidas, e uma delas é relacionada ao, ao perdão. Porque tem pessoas, e há pessoas que estão envolvidas conosco, nos nossos relacionamentos, que elas insistem em nos provocar, em nos tirar do sério, em nos ferir. Mas são essas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. São pessoas que o Senhor colocou para que nós pudéssemos também cuidar. E é relacionamento. Então eu quero do Senhor, para mim, e para a pessoa que está agora, nesse instante, vendo e ouvindo essa devocional, que o Senhor possa enchê-la de disposição ao perdão. Não é fácil, porque o perdão requer muito de um exercício interno e pessoal uma força muito forte de não querer mais sentir aquilo que nós estamos sentindo. Peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa liberar também perdão para aquilo que cometemos contra o Senhor, mas queremos pelo Teu Santo Espírito ter a capacidade de continuar essa manhã, continuar o restante desse dia na Tua presença, agindo segundo a Tua vontade. E agir segundo a Tua vontade é estar disposto ao perdão. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Se você tem dificuldades em perdoar, se você ainda continua insistindo com esse sentimento de que perdoar é algo muito difícil, converse com alguém, abra o seu coração. Talvez você precisa liberar isso aos poucos. Não sei o nível do perdão que você precisa liberar, mas eu sei que você precisa tanto de receber como também de perdoar. Eu sou o pastor Bujac. E você tenha um bom dia. Deus te abençoe.